Salve pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Muito obrigado por vocês terem entrado aqui de novo. Vocês pediram um vídeo hora do corte Tepa Fade, foi muito pedido e aqui está o vídeo para vocês. Um, é um corte muito simples de fazer. Aqui vocês vão precisar de uma tesoura, de uma máquina, de um pente, de um espelho, uma máquina que pode ser ajustada de lado. Então vamos lá logo no vídeo. Antes de começar, galera, eu peço muito obrigado pelo apoio de vocês. Se inscreva aí no canal para continuar fazendo esses vídeos legais aqui para vocês. Então vamos lá, eu vou começar tirando a camada do cabelo com pente 2 porque meu cabelo estava muito longo. Agora eu pego a de e vou fazer o primeiro traço do fade, do tempo a fade, né? Então aqui é a linha que eu fiz para vocês ver como é a parte que eu vou tirar bem devagarzinho fazendo o traço. E raspa tudo pra fora. Pode fazer com a máquina normal também, não precisa ter uma, essa máquina de telha, não. Pronto. Agora, galera, eu peguei a, o Pentium, fechei a máquina e fiz um traço em cima do traço que eu fiz. Já dá pra fazer. E a máquina entra no cabelo e sai logo. Não faço os cortes retos, não. Um, a máquina entra no cabelo e sai logo do cabelo. Para facilitar fazer a fede depois, Pronto. agora eu pego o pente 2 de novo e faço outro traço em cima do segundo traço que eu fiz. Então, vamos lá, devagarzinho a máquina entra e sai do cabelo. Agora eu pego o pente 1 um de novo, abro a máquina dessa vez. Muito importante: abro a máquina, não fecho a máquina. E vou fazendo já o primeiro fade em cima eh, em cima do segundo traço Agora eu, eu pegar a máquina zero Abro a máquina zero E vou trazendo tirando o primeiro traço de baixo E já assim já começa fazendo a fade do, do corte até para fade Agora em cima essa parte eu faço com pente e uma tesoura Eu penteio para baixo tudinho corta um pouquinho de cabelo que está ali me atrapalhando mas eu corto muito o cabelo não só um pouquinho viu galera eu não terminei na parte da frente mas eu já vou logo para a parte de trás e faço a mesma coisa ali o traço onde que eu vou tirar com a máquina zero tudo vou lá e fazer devagarzinho o traço sempre começa com o primeiro traço o fade. É isso aí, agora eu pego a máquina com pente 1 um e faço um traço em cima do primeiro traço de novo. É muito simples galera, é sempre a mesma coisa, é, fazer o fade, é, a máquina entra e sai do cabelo e facilita demais com essa, com essa é, técnica de fazer o fade é, corretamente. Vou limpar aqui os, os restos do cabelo. Vamos para a próxima parte. Agora a mesma coisa. Eu pego o pente 2, fecho a máquina de novo e faço o segundo traço em cima do primeiro que eu fiz. Até lá. Então, vamos lá de novo. A máquina entra no cabelo e sai logo. Dá para ver um pouquinho do traço. e vamos fazer a fade de novo pente um de novo abro a máquina e vamos lá a máquina entra no cabelo e sai logo aí já dá para fazer para ver o fade logo que está vindo aí uma coisa pega agora o pente 1. Um. Abro a máquina de novo e vou fazendo o fade, tirando o último traço que tá lá embaixo. Aí se o traço não sair, eu fecho a máquina um pouquinho para acertar mais cabelos. Aí vai saindo a linha todinha. Agora eu vou pegar o pente 2 e tirar a parte que fica atrás da orelha, só para tirar a camada mesmo atrás da orelha, não precisa fazer nenhuma fade não lá atrás. Outro lado também. Vamos lá tirando tudinho. Agora eu vou fazer as... as é, corrigir um pouquinho o corte, galera. Tem aquela parte ali que eu não tô gostando ainda. Vou lá. Penteio tudinho para baixo. apetiu para cima de novo. E vou tirando as pontinhas do cabelo. não corto muito novo, galera. Agora atrás da orelha um pouquinho também. Pego o pente um, nesse caso. E abro a máquina. E vou fazendo, acertando a fade para a fade ficar mais top ali, estico um pouquinho a pele da cabeça para acertar os cabelos melhor, agora a mesma coisa do outro lado, os cabelos que eu não gosto eu vou treinar as pontas ali, é como dá para ver as laterais e atrás é, faz um traço, faço um outro traço em cima com pente maior e depois faço a fade, tudo igual, Agora eu já vou fazendo o pé logo do cabelo, o pé é muito simples, ele é um traço reto aqui para vocês verem onde é que eu vou cortar e vou lá. A máquina faz o um acabamento muito legal essa máquina. Fazendo um corte reto. Aqui eu boto a, a orelha um pouquinho para baixo para cortar melhor uso só a ponta da máquina atrás da orelha, porque ali é difícil de usar a máquina é, e acertar os cabelos todos. Só a pontinha da máquina dá pra fazer do outro lado a mesma coisa, um traço reto pra cima. E assim vamos fazendo o pé do cabelo. Já dá pra ver que a feita ficou legal, galera, aqui. Eu vou dar uns acertos ali que eu não tô gostando muito direito. Mas o corte é muito simples. Então, vamos lá ali, como diz usando a pontinha da máquina atrás da orelha Que fica tudo legal Aqui, Não tem muito cabelo ali, só... Faz para um pouquinho a barba E é isso aí galera, aí foi o corte de tempo feito Vamos lá ver antes e depois Só 10 minutos galera, durou o corte o cabelo estava muito grande, eu deixei crescer um tempão eu não, não sou nenhum cabeleireiro, não fiz nenhum curso em lugar nenhum, então por isso eu acho que ficou legal, né, o corte, durou 10 minutos, como eu disse, e valeu a pena, guardei um dinheirinho também. Muito obrigado por vocês terem dado aqui no canal. Eu sei que o corte é difícil, o corte não é fácil não, galera, mas vai dar certo. Tenta aí mesmo que vai dar certo. Deixa um like aí no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Até lá, tchau e tchau.